Graças a Deus. Eu quero ler um texto que está em 2 Samuel 6, 12. É um texto muito conhecido de todos vocês. Eu tenho certeza que vai abençoar ricamente a sua vida. Então avisaram a Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. E foi pois Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom a cidade de Davi, amém, Senhor, nós oramos, fala o nosso coração, traz vida e traz renovação, traz restauração, traz cura, traz libertação, traz aquilo que cada pessoa nesse lugar necessita pai, e que hoje Senhor, uma mudança aconteça aqui para a tua glória, em nome de Jesus, e se você concorda, diga amém, o tema dessa palavra é família abençoada, qual o tema da palavra? Eu tenho 28 anos de casado, já sou avô de dois netos, meu filho e minha filha já são casados, meu filho menor tem 19 anos, ainda é solteiro, é o último da, da casa, o último solteiro da casa, e Deus tem abençoado ricamente a nossa família, Ele tem nos ensinado coisas lindas, partilhar hoje o ministério com os meus filhos, tem sido uma experiência tremenda, preparar para que os meus filhos possam realmente fazer coisas maiores, já estão fazendo coisas maiores do que eu fiz, meu neto, recém-nascido, de quase um ano já viajou, em, nesse primeiro ano de vida dele Nesses nove meses de vida dele Ele já viajou mais do que eu já tinha viajado Acho que até uns 25 anos Então, Deus tem abençoado meus filhos ricamente De uma forma sobrenatural E eu posso dizer para vocês que Na terra, depois de Deus Não tem nada melhor do que uma família abençoada E hoje, eu peço a Deus Que possa trazer Família abençoada para todos nós O texto que nós lemos fala que a família de Obed-edom foi abençoada O texto diz, avisaram a Davi dizendo O Senhor abençoou a casa de Obed-edom Sabe o que me surpreende nesse texto? É que família abençoada era para ser coisa normal Família abençoada era para ser a regra Família abençoada não era para ser notícia Família abençoada não era para ser notícia de jornal nacional, encontraram uma família abençoada, não, não era para ser, mas a Bíblia diz que nessa época se tornou notícia sim, que a casa de Obed-edom tinha sido o quê? O que, é que tinha sido abençoado? A casa dele! A família dele, a casa dele tinha sido abençoada. Quando a gente lê a Bíblia em Gênesis 12, versículo 1 e 2, você percebe que o projeto de Deus era que toda a família fosse abençoada. Em Gênesis 12, versículo 1 e 2, a Bíblia diz de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas quantas famílias, quantas famílias, então quantas famílias deveriam ser abençoadas, em ti serão benditas todas as famílias da terra, era esse o propósito de Deus, a, a, a, o desejo do coração de Deus, era abençoar não uma família, não duas famílias, mas todas elas Deus queria que fossem abençoadas, mas a meta de todo ser humano, continua a mesma meta que Deus deu a Abraão, porque antes de falar de família abençoada, Deus disse para Abraão, seja você uma benção. Presta atenção na ligação, seja você uma benção e em ti serão benditas todas as famílias. Seja você uma benção e a família vai ser abençoada. É como se Deus dissesse, a benção começa em você, você é a benção na tua casa. Aliás, você podia aproveitar a oportunidade e dizer para alguém do seu lado, você é a benção na sua casa. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Você é a bênção da sua casa. Deus disse para Abraão, Abraão, seja você uma bênção e em ti vão ser abençoadas as famílias. A primeira e a maior meu, missão de todo ser humano na terra é ser uma bênção dentro de casa uma família abençoada é como a luz no meio das trevas é como ouro no meio da terra vai brilhar, vai brilhar uma, uma família abençoada é algo que se destaca em qualquer lugar, em qualquer ambiente que chega. E a família de Obed-edom brilhou tanto que se tornou notícia nacional, se tornou uma notícia tão grande que a Bíblia diz que Davi, ele resolveu ir buscar a mesma benção que estava sobre a casa de Obed-edom. Essa benção familiar. E quando Davi, ele desce, o texto descreve, eu gostaria de ler alguns versículos para chegar naquilo que Deus tem reservado levado ao seu coração. Segunda Samuel 6:12 foi pois Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obede-edom à cidade de Davi. Por que, que ele fez subir para a cidade dele? Porque ele queria também o que? A mesma bênção eu também quero minha família abençoada, então Davi vai lá buscar, e olha o que diz, versículo 13, e sucedeu, que quando se levavam a arca do Senhor, tinha dado seis passos, sacrificava a ele, bois e carneiros cevados porque trazer a bênção exige sacrifício, sim ou não? Aí então, o versículo 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, tomando sua posição de sacerdote, e a Bíblia diz em 2 Samuel 6:16, e aqui entra a nossa mensagem: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 17, introduziram a arca do Senhor, puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e se trouxe ao local, se ofertas pacíficas perante o Senhor, e voltando Davi, para abençoar sua casa, finalmente, Mical, filha de Saúl, saiu a encontrar-se com ele, ele disse, que bela figura fez o rei de Israel, Descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Davi finalmente chega em casa para abençoar sua família. E ele é chamado de vadio. O rei, o sacerdote, o profeta... Particularmente meu herói Porque Davi é um herói para mim na Bíblia Se tem uma pessoa em que eu me inspiro E olho para a vida dele É Davi, Davi é uma inspiração Eu creio que para todos nós A Bíblia o cita como homem segundo o coração de Deus Esse tremendo homem é herói Para mim, para você, para todo Israel Esse homem a respeito de quem Provavelmente em outros lugares Estavam se fazendo canções naquele momento porque era normal em Israel se fazer canções a respeito das vitórias. E aquela era uma vitória, trazer a arca de volta. É Davi quem está trazendo a arca de volta. Ele está trazendo a arca de volta para a cidade. E provavelmente tinha alguém, tinha um Fernandinho. Cheio da unção do Senhor. Ali recebendo inspiração e cantando, Senhor, que bênção, a arca voltou. Oh meu Deus, estava ali né, ministrando e cantando e dizendo Oh Senhor, teu profeta Davi foi trazendo Mas em casa, a esposa dele chama ele de vadio qualquer Que história desafiadora E Davi não fica por trás? Davi responde na mesma moeda? O texto conta a resposta de Davi e Davi, olha o que Davi diz, eu quero que vocês leiam a Bíblia comigo, disse, porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que ao teu pai. Deus que escolheu a mim antes que o teu pai, e não só isso não, e a toda a sua casa, quer dizer, inclui quem? Ela. Ele está dizendo assim, eu sou da casa dos escolhidos e você é da casa dos rejeitados. Eu sou da casa dos, dos escolhidos e você está em outra categoria aí. E ele diz, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ele responde com afronta, a afronta que recebeu. É interessante porque Davi havia se humilhado diante de Deus ao máximo. E ele mesmo diz que se humilharia ainda mais se fosse necessário. Davi havia se humilhado até diante do povo, mas Davi era incapaz de se humilhar diante da esposa, diante da família. E segundo Samuel 6,22, a Bíblia diz: Ainda mais desprezível me farei, me humilharei, me humilharei aos meus olhos, e quantas servas de quem falaste, delas serei honrado. E a gente começa a perceber aqui, por que Davi viveu o que ele viveu com a família. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. Porque quando eu olhava essa história, toda vez que eu lia essa história, eu pensava assim, essa endemoniada da Mical, alguém já teve esse sentimento pela Mical, Ou fui só eu? Eu dizia assim, quem é essa endemoniada para tocar no ungido do Senhor? Por que, que um arqueiro não, não atirou nela naquele momento, já que não tinha revólver, podia ser um arqueiro, ou um soldado que enfiasse a lança e saísse pelo outro lado, e eu ajudaria a sepultar se eu estivesse vivo, sepultaria com alegria, ainda dançaria em cima do sepulcro dela, essa endemoniada, tocou no herói, tocou no, no abençoado de Deus, mas um dia eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo disse, não, para, para de matar Mical eu falei senhor mas e Deus falou para mim espera eu vou te mostrar um outro lado da história e ele me levou a estudar a história de Davi e Mical eu não sei quem já parou para estudar a história de Davi e Mical como é que começou Mical era princesa quando Davi era plebeu começa por aí ela era filha do rei quando ele não era ninguém ela era a desejada de todos os homens de Israel, porque todo mundo queria casar com a filha de quem? Do rei. O próprio Davi não se considerava digno de casar com ela. E em 1 Samuel 18, 18, ele diz, respondeu Davi a Saul, quem sou eu? E qual é a minha vida e a família do meu pai Israel? Para a ser eu, genro do... genro do rei. 1 Samuel 18, 20. Também diz, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram na Saúl, isso lhe agradou. Ou seja, ela não odiava a Ele, ela amava. Não sou eu que estou dizendo, está escrito no livro que eu e você cremos e respeitamos. Amém ou não? Está escrito dizendo que ela amava a Davi. Essa esposa desejada amada, essa esposa, princesa, essa esposa que lutou contra o próprio pai para proteger Davi, porque o Espírito Santo me mostrou isso também, em 1 Samuel 19, 11, a Bíblia diz, porém Saúl naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã, e disto soube Davi através de quem? Mical, sua mulher, que lhe disse, se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela. Quem desceu Davi? É Mical. E ele se foi, fugiu, escapou. E Mical tomou um ídolo do lar e deitou na cama, pôs a cabeça de tecido de pelo de cabra e o cobriu com um manto. E tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, está doente. Então Saul mandou mensageiros que vi viessem a Davi ordenando trazei mo mesmo na cama Para que o mate Vindo, pois, os mensageiros Eis que estava na cama o ídolo do lar E o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça Ela tinha enganado o próprio pai Para proteger o marido Tinha feito ele descer, escapar Tinha dado tempo para ele escapar Porque ela armou de tal maneira Que acharam que ele estava deitado Estava doente Mical era a princesa que amava Davi e havia salvado sua vida. Mas agora, naquele dia, voltando para o texto que nós lemos no início, talvez por uma TPM, tempo mensal para matar que as mulheres têm, hein? talvez por uma TPM, talvez por, esse, por uma mudança climática, alteração de hormônios, talvez... Por um dia difícil, um dia mau, que a Bíblia diz que existe dia mau ou não. Existem dias maus. Dias em que você acorda e se você pegar no refrigerante até o gás vai embora. E fica só aquele caldo velho e você diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A linda história que eles tinham foi destruída em um momento. Em um momento só. E a Bíblia diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A história de romance de Mical e Davi acaba aqui, acaba nesse momento. A história de romance deles termina aí, eles não têm herdeiros, eles não têm ninguém que continua a história de amor deles, porque ali morreu tudo. E eu e você começamos a pensar, Senhor, o que significa tudo isso? Você olha para a vida de Davi e você percebe que Davi não conseguiu edificar uma família abençoada. Pelo contrário, a família de Davi teve quase todo tipo de desgraça que pode ter uma família. Parece até um dicionário de desgraças familiares. Porque você vai encontrar na família de Davi tudo que ninguém quer. Tudo que ninguém quer é o que aconteceu na família de Davi. Ninguém em sã consciência diria, eu quero ter uma família igual a de Davi, ninguém. Porque é o mesmo que chamar o próprio inferno para ser sua família. Ele viveu as maiores desgraças que alguém pode viver dentro da própria casa. Teve tudo o que você puder imaginar e eu não vou perder tempo citando. E eu comecei a perguntar, Senhor, por que o meu herói, o homem segundo o teu coração, não conseguiu construir uma família abençoada. É sobre isso que nós estamos pensando aqui agora. Como um salmista, como um adorador do nível Davi, não é um qualquer nível de adorador, estamos falando do nível Davi. Estamos falando do homem que praticamente criou instrumentos que faziam uma orquestra inteira, sim ou não? Estamos falando de um homem que fez os salmos que nos levam a adorar o Senhor de todo o nosso coração. Por que ele não pôde construir uma família abençoada? Eu vou dar para você as quatro respostas que Deus trouxe ao meu coração. Sobre as quais hoje nós vamos meditar. A primeira delas é, por quê? Porque não suportou a humilhação familiar. Não suportou o quê? Eu queria dizer para você que a mesma família que te ama vai te humilhar não vai te humilhar porque não te ama, ela vai te humilhar porque ela é humana, ela vai te humilhar porque são de carne e osso, tem dias bons e tem dias maus, ela vai te humilhar porque ela é normal, ela vai te humilhar porque ela não é só feita de espírito, ela também tem carne, a mesma família que te salva num dia, quer te matar no outro, Deus está revelando coisas, <risos> pode ser TPM, ou simplesmente um dia difícil, ou simplesmente humanidade, e se nós não tivermos maturidade para suportar as humilhações familiares, vamos acabar com a nossa família em um dia. Nós temos que nos preparar para as humilhações familiares. Geralmente, os piores apelidos nascem aonde? Ah, vocês acham também? <risos> Geralmente, as maiores feridas da alma acontecem aonde? Na família. Não é porque a sua família seja de demônios. É porque a sua família é de humanos e família humana, é assim, eu termino de pregar, gente, a glória de Deus desceu, poder aconteceu, gente batizada com o Espírito Santo, gente curada, liberta, glória a Deus, aleluia, eu entro no carro com a minha esposa, para ir para casa, a minha impressão é que os anjos estão carregando as rodas do meu carro, até que minha esposa diz, eu fiz a anotação dos seus erros da mensagem de hoje, assim, erro, é eu anotei seus erros de português, você, você sabe que essa palavra que você falou não existe, você criou essa palavra, e, e as suas ovelhas, elas aprendem tudo com você, já tem gente falando isso. E eu muitas vezes perdia a bênção ali, no caminho da igreja para casa. E eu dizia, Deus, de que, que adiantou? Tudo que o Senhor fez lá na igreja, dá para o Senhor fazer só uma graminha aqui dentro do carro agora. Faz aqui dentro do carro, porque eu estou precisando de uma graminha dessa aqui. Eu achava que a minha esposa não me amava. Eu achava que a minha esposa, não é possível, você sabe que os meus quatro primeiros anos de casamento, e hoje eu tenho 28, graças a Deus, mas nos primeiros quatro anos eu pensava assim, casei com a única pessoa que só vê meus defeitos. Minha mãe não, não, não via defeito nenhum em mim. Minha mãe só falava coisa boa para mim. Eu casei com ela, ela disse que eu dirijo mal, eu faço isso mal, Tá falando Mateus 7, versículo 24 e 25 aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha, eu não vou nem continuar lendo o texto você sabe que depois já falar da casa da areia e o que, que acontece na casa da areia? o mesmo que acontece na casa da rocha vem os ventos, vem os rios, vem, vieram as chuvas e ela termina caindo toda aquela situação que você já sabe a diferença é a casa que cai e a que não cai é só essa, mas luta as duas têm Vento vem para as duas, rio vem para as duas, a tormenta vem para as duas, a, é o furacão, vem para as duas, não tem como, você pode dizer assim, não, minha casa está edificada na rocha, pastor, aqui é só vento suave. É não, irmãozinho, é não, é não, me perdoa ali contradizer, a luta vem, a luta vem. Davi não suportou a humilhação familiar. Você precisa estar preparado, vai vir e quando vier, aprenda, ame, talvez é o dia de dizer àquela pessoa, tá bom, tudo bem, tudo bem, eu queria te matar, mas eu não vou, o pastor pregou e disse que eu não vou matar você hoje, você vai ficar bem, em algum momento da vida você vai ficar bem criatura, ainda vai mudar de vida algum dia. Número 2, Davi destruiu sua história familiar, porque ele deixou a família por último. Segunda Samuel Samuel 6,18, tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E tanto Davi, ah, versículo 19, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas, então se retirou todo o povo para cada um para a sua casa. Presta atenção, porque Davi deu para eles um banquete, inclusive passas era o chocolate da época, tá bom? Versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, é interessante a expressão, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. A casa de Davi foi a última. O último lugar que ele abençoou foi a casa. Ele abençoou todos os soldados, todos os professores, todos os ministros. Ele abençoou todo o pessoal da faxina ele abençoou todos os secretários, ele abençoou todo mundo que existia em Israel, e quando acabou todo mundo, e foi todo mundo embora para casa, diz a Bíblia, todo mundo foi embora para casa, não tinha mais ninguém, aí Davi diz, minha família, eu vou lá ver eles, eu vou abençoá-los, Davi era o melhor rei que você pudesse imaginar, ele era o melhor adorador que você pudesse imaginar, mas ele era o pior pai e o pior marido que você possa imaginar. A família de Davi logo percebeu o lugar que tinha na vida dele, logo percebeu que era o último lugar, 1 Coríntios 7,32, a Bíblia diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. a missão é ela, aí continua dizendo, assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito, aqui se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido, Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte, a missão é agradar a tua família, meu filho. Eu tenho outra mensagem, onde eu digo que a verdadeira fé é a de dentro de casa, a de fora de casa é a mentira que nós vivemos chamada religião. Agora, vamos, vamos pedir a Deus graça, Deus nos chamou, para agradar a nossa família, para cuidar da nossa família, Davi perdeu a dele. Terceiro, ele não soube ressignificar seu histórico familiar, não soube o que? Seu histórico familiar, o que significa isso pastor? Eu sei que, e aqui pelo amor de Deus, não estamos falando de coach, nós não estamos falando de, é, bem, vocês já entenderam, eu só queria dizer que Davi vem de uma família difícil ou não? Como é a família de Davi? Alguns dizem que Davi inclusive foi filho de um caso extraconjugal. Que Davi possivelmente tenha sido fruto de um erro do seu pai. E por isso ele era tratado diferente, colocado para cuidar das ovelhas, enquanto os filhos todos estavam aonde? Dentro de casa. Mas sabe queridos. É tão forte isso quando você percebe que ele se sentiu rejeitado. Se sentiu abandonado não só pelo pai. Mas também pelos irmãos que o trataram terrivelmente. Eu não preciso contar a história. Você já conhece. Estamos falando com líderes e pastores. Mas Davi. Ele poderia ter dado um novo significado a essa história. Meu avô teve problema com alcoolismo. E uma parte da vida do meu avô ele trabalhava num lugar bom, ganhava bastante dinheiro, mas ele, meu pai tinha que buscar o meu avô, às vezes caído em lugares no meio do caminho, entre o trabalho e a casa. E meu pai, quando eu nasci, eu descobri uma lei da minha família, ninguém toca em álcool. Porque meu pai estabeleceu que a nossa família seria abstênia, completamente abstênia de álcool, ninguém tocaria em álcool. Como meu pai havia sofrido com meu avô, ele ressignificou isso e declarou que a família dele seria diferente. Eu nasci numa família que ninguém tocou em álcool nunca, eu via meu pai receber às vezes garrafas de vinho de presente, e ele chegava em casa, eu ouvia via abrir e jogar tudo na pia, até que, que se esgotasse o conteúdo, porque ele ressignificou aquilo que havia na família dele, algo que Deus ministrou ao meu coração, é que os nossos traumas familiares, são veneno ou vacina, e é você quem decide, veneno ou vacina, ou você vai tomar por veneno e vai morrer, vai morrer e vai matar muita gente, ou você vai tomar por vacina, e você vai ficar imunizado, e vai imunizar a geração que vem, depois de você, eu sofri com isso, não vou fazer ninguém mais sofrer, essa tristeza vai parar em mim, acabou, já era, o que eu sofri, sofri, o que eu não sofri, daqui para frente, ninguém vai sofrer por essa razão, porque eu já aprendi a lição, ah se Davi, tivesse pensado assim, ah se Davi pudesse ter dado um novo sentido e encontrado seus traumas como vacina e não como veneno, quarto, Davi destruiu sua família porque nunca olhou sua família como sua missão, é triste, para nós missão é vir ao culto, é ler Bíblia, é orar, para nós a missão se resume aí, enquanto a Bíblia aponta em outra direção. Porque a Bíblia mostra que as nossas orações, e até a leitura bíblica que fazemos, tem que gerar algo. Sim ou não? Tem que gerar algo. Que tudo aquilo que nós vivemos dentro da igreja, precisa ultrapassar a igreja. Davi entendeu sua missão de adorador, entendeu sua missão de rei, mas nunca entendeu sua missão de marido, de pai. Família é a missão número um abaixo de Deus. Imagina se Davi sentasse com sua esposa e filhos para adorar. O homem que quando dedilhava a harpa, os demônios saíam de Saul. Sim ou não? A Bíblia diz que ele se sentia aliviado e os demônios o deixavam quando Davi dedilhava a harpa. Esse homem poderia dedilhar a harpa com a família? Imagina Davi sentando seus filhos pequenininhos, ou até mesmo ao redor do berço deles, tocando e cantando e adorando ao Senhor. Essas crianças, esses bebês, cresceriam numa atmosfera de adoração inigualável. Elas cresceriam cantando, cresceriam tocando, seriam músicos como Davi, sim ou não? Seriam levitas, seriam adoradores, seriam pessoas que, que adoravam? Mas você não encontra isso. Você não encontra numa família de um adorador, adoradores. Imagina se Davi se dedicasse à sua esposa e aos seus filhos, como ele se dedicou aos homens da caverna de Adulão. Eram os angustiados, endividados, arrasados, acabados. A escória da sociedade se juntou a Davi, aonde? Na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que ele, depois, esses mesmos homens eram chamados de? Os valentes. Os valentes de Davi. Tiveram a vida transformada. Se Davi dedica a família, o que ele dedicou aos homens da caverna de Adulão, teria tido a família mais poderosa da terra. Uma família valente, poderosa que seria transformada, um pai que dizia, espera aí, calma aí, entra na fila que meu filho aqui vem antes, deixa eu conversar com meu filho primeiro, com a minha esposa primeiro, minha primeira célula é familiar, é a minha casa, imagina se Davi pelejasse pela família, como ele pelejou contra Golias, era um gigante, não era? E muitas coisas na família são gigantes, ou não? Mas se Davi peleja, como pelejou contra Golias, eu pergunto a vocês, ele teria derrubado os gigantes familiares? Teria ou não? O homem que derrubou Golias não poderia derrubar os gigantes familiares? Sim, ele poderia. Se essa fosse a sua missão, se isso fosse missão no seu coração, mas não era. Não era missão. Família abençoada. Depende de decisão, irmãos. E hoje, Deus está nos chamando. Davi perdeu a família porque não suportou a humilhação familiar. O que mais? Deixou a família por último. Não soube ressignificar seu histórico familiar. E nunca olhou sua família como sua missão. Na casa de Zadok, vamos começar a santificar nossa família. Vamos começar a dizer, Senhor, sou eu o arpista que dentro de casa é uma porcaria? Sou eu o arpista que para minha família sou um vadio? Ou eu sou aquele homem que não só vai cantar na igreja, mas que a casa dele canta por ele? Eu quero desafiar você a um momento de oração pela família. E eu quero convidar aqueles que sentem que precisam orar pela família para ficar de pé nesse momento. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos colocar a nossa, o nosso coração diante de Deus. Eu queria desafiar você a um momento de conserto. Nós estamos aqui para mudar. Estamos aqui para ser transformados. Eu creio que depois da casa de Zadok, você vai levar a bênção para casa e que essa bênção vai ter duas pernas, dois braços, dois olhos e duas orelhas, e essa bênção vai ter o seu nome, porque você vai ser a bênção da tua família, como Deus disse para Abraão, você vai ser a bênção e a família vai ser abençoada, porque a bênção não é algo que cai do céu, a bênção é algo que anda dentro da minha casa. A bênção precisa usar minhas roupas, escovar os meus dentes. A bênção precisa ser aquela pessoa que aparece no espelho quando eu me olho. Essa tem que ser a bênção. Dizer Senhor, tem misericórdia de mim, você pode dizer isso agora? Eu só dei o início, quer orar? Olha por favor, abrir o coração, você quer pedir perdão? Você quer dizer para Deus, sabe Senhor, eu canto bonito na igreja. Mas eu estou cantando feio lá em casa. Tem misericórdia de mim, meu Deus. De que vale construir algo lindo. Lá na igreja, meu Deus. Lá na igreja construir algo tão lindo. Mas quando eu chego em casa, Deus. O olhar da minha família não está de alegria Oh, meu Deus Faz um milagre nessa noite, meu Deus Nós estamos clamando hoje arrependidos E dizendo, Deus criador da família O Deus que fez a minha família O Deus que criou a minha família Ele é poderoso ele quer usar a minha vida Ele quer usar a minha vida Ele quer usar a minha história Ele quer usar minhas mãos Ele quer usar os meus lábios Eu serei o um instrumento Oh meu Deus, meu Pai Hoje eu perdoo minha família Você pode perdoar a sua família? Sabe aquele dia que você foi humilhado? Sabe aquele dia que você foi desprezado, rejeitado, descartado Aquele dia que talvez alguém da tua casa tentou te matar Hoje você entendeu, não é falta de amor, é humanidade Você pode perdoar, você pode perdoar Você pode dizer, Senhor eu perdoo minha família Hoje eu perdoo toda a ferida que eu recebi, toda a rejeição Oh Deus eu perdoo, eu nem sei o que Porque quem fere está ferido eu nem sei por que me feriram, Deus. Mas eu hoje perdoo. Com certeza. Havia uma dor maior em quem me feriu. Havia uma dor maior em quem me feriu, meu Deus. Havia um mal maior ainda naquele que me feriu. Por isso eu perdoo, meu Deus. Eu perdoo minha família. Oh, meu Deus. Hoje eu declaro que isso não vai ser mais veneno na minha vida, você pode aclarar isso para Deus, isso não vai ser mais veneno? Não vai ser mais veneno não, meu Deus, hoje o veneno está sendo neutralizado agora, tudo que o diabo disse que era veneno, agora vira vacina para mim, o que o diabo falou que era veneno, agora é vacina, é vacina, é vacina, é vacina, é vacina, é vacina, é vacina meu Deus oh! Tudo o que eu passei, tudo o que eu sofri Mas eu não vou repetir nada disso Eu não vou ser instrumento para que isso continue Pelo contrário Senhor eu declaro que a partir de hoje Eu sou o portador de antídoto Eu sou portador do antídoto, Pai cantará, Aleluia Aleluia Quero que você estenda as suas mãos E abençoe sua família Você pode abençoá-la onde ela estiver agora Você pode abençoar a tua casa Onde for onde eles estiverem, o pedacinho que sobrou, talvez você diga, pastor, nem tem muita gente, minha família foi tão destruída, eu só tenho um pedacinho, abençoa o pedacinho que sobrou, abençoa, e declara, minha família será abençoada Senhor, aleluia, hoje estou trazendo a benção para minha casa, eu estou trazendo a benção lá para casa, meu Deus. Não vai faltar benção na minha casa, não vai faltar benção na minha casa, meu Deus. a Tu querer Aleluia. Aleluia. Ti foi Deus quem te trouxe aqui na casa de Sadoc. Foi Deus que te trouxe aqui para dizer. Tua família não vai ser arruinada não. Tua família vai ser lugar de glória. Família abençoada. O milagre vai começar em casa. Diga comigo Senhor Deus, eu assumo minha missão familiar, não fala nada agora, fecha os seus olhos, o Espírito Santo vai te mostrar a tua missão familiar, o Espírito Santo vai te mostrar a tua missão familiar. Sui elei, da elei. Recebe tua missão Muitas pessoas querem receber títulos dos homens Deus está dizendo O seu título vai ser da sua família Você vai receber um título da sua família Você vai receber um título da sua família e a sua família vai dizer, você é o presente de Deus para nós, você é a bênção de Deus na nossa casa, quando você chega, Deus chega com você, quando a gente está acabado, você chega perto e a gente é renovado, quando a gente não está bem, você é a bênção de Deus que chega para nós, oh, olha para mim, deixa eu te dizer já esgotou meu tempo aqui uma coisa, não, não se você não fizer nada nessa terra nada, eu estou dizendo nada se você não conseguir ter nem cem reais que dirá mil ou dez mil se você nunca tiver casa própria ou nunca tiver um carro novo se você talvez nunca tiver fama ou glória mas se você edificar uma família abençoada... Não há maior tesouro que você possa edificar nessa terra... Do que uma família abençoada... Não há maior riqueza... Não há maior glória... Não há diploma mais lindo... Minha mãe tem um metro e meio. Eu tenho dois metros. Só um metro e meio, minha mãezinha. Eu sempre digo para ela, mãe: você tem o maior diploma da terra, mãe. Você é a melhor mãe desse mundo, mãe. Você me ensinou a crer no Espírito Santo, a confiar no Espírito Santo, a chamar o Espírito Santo de meu amigo. Você pregou, mãe, para mim o Evangelho com aquele livrinho. Colorido das cores vermelho, azul, branco do, e preto, e está cada um simbolizando algo. Você me ensinou a salvação, mãe. E onde eu pregar no mundo, mãe, Deus está dizendo: é fruto da Laura. Isso é fruto da Laura. Deus te abençoe. Dá um abraço em quem está do seu lado aí. Deus te abençoe.